Ah, Vlad contra Zed, mano. Eu vou repetir o xadrez dele, velho. Foda-se. Tô na vibe. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa! Alguém ficou bugado com a Estela. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Tava morrendo eu vou tomar logo o pokezinho. Às vezes, se você fica com tanto medo de tomar poke do cara que você acaba não aproveitando o seu regen, tá ligado? Você tomando um pouco logo no início, já deixa o cooldown dele entrar, você consegue botar pressão e já aproveitar meu regen, mano. Olha lá, 2.7 vida por segundo. Se eu tivesse com HP, não estaria aproveitando. É melhor fazer isso quando você tem regen, obviamente. Se não tiver, não faz. Baby, tá uma merda, Bréria. Só pra gravar 2 antes. Level 3, quer dizer. Pô, vou tomar uma mamada, mano. Não tô ligando muito, não. Ah, já tô com a poção refil, uma delícia. Soninha! Soninha! Que movimentação trem-bala! Nossa, aí eu tô ali. As X Porra. Não, não, não, não. Nice, deu bom demais, deu bom demais, porra. Isso. Eu cria Eu, eu, meu cria. Ainda puxa pra mim, ainda puxa pra mim, ainda puxa pra mim, tá suave. Eu trolei ali, chat. Eu tava beitando pro Kha'Zix, mas eu acabei ficando muito low. Mas deu bom, mano. O cara gastou Flash, Ignite Ult. Eu só gastei Ignite, foi worth pra caralho. Nice, achamos o Graves. Beautiful, beautiful, beautiful. Tá, o Graves tá perdendo bastante tempo aqui. que ele morreu, mas trocou um por um, é melhor pra gente, porque a gente tem scale. O Graves vai querer me gankar, por isso que o cara não tá puxando. A gente. Pace, tá, bom? tá, os caras estão dando muito rádio me matar aqui. E eu queria uma mini ajuda, né, cara? Eu sei que tem uma karma aqui, cara, mas eu tô tentando justamente pra você. Veio o do Vlad. Fiz um W. Ah, meu W não saiu, cara. Eu fiz assim, ó. Quando eu fui varrer o chão, o bagulho dele procura. Ô, oh, wave, a wave, a wave, rapaziada. A wave, a wave, a wave, a wave, a wave. Que isso, os dois saíram, mano. Ninguém tem senso comum. Gente, crasha a wave. Crash sempre cracha a wave. Ah, não sei se vai puxar ou não. Não manjo muito de frisar. foda Puxa reseta ela, mano. não sabe, tá, tá incerto, brother. Puxa reseta. Simples assim. Cara, o cara tá ficando muito grande com o que tá acontecendo aqui no meio. A Karma não para de sair daqui. Boa noite, Juqueira. Estou começando a jogar. Dizem, poderia me dar algumas dicas? Yeah! Nice. Aí, o estar. tá... Não era pra ter matado ele, não. Duas barricadinhas e mais uma wave puxada. De novo, Carminha. De novo. Não cansa, tia. Tá, tô imenso agora, velho. Não era pra dar, tá, não. Tem que dar B, chat. Quando eu der B, eu vou dar poderoso, mano. Caralho, a rapaziada tá muito pra rasga pra matar, né, velho? Caralho, brother. Olha isso aqui, mano. Eles ficaram um papo de um minuto nessa porra, velho. Só na God. Três mids toda hora? V1 deu uma moral. É só na pesadelo, chat. É Só na pesadelo. Mas faz então, mano? Tá nem aí. Flash, Carminha. bom Flash, Carminha. Quiser vir mais pro mid, fica à vontade. Valeu, Vladão. Tamo junto. Killing Spree? Hum, cara, aqueles camparam tá em Killing Spree, velho. Ai, é foda. Dá pra gente ir na Karma ou no Graves, mano? Mas velho. É né? Caraca, a Riven tá muito grande, chat. A Riven tá muito grande, brother. O lado bom, tá todo mundo de inimigo destacando. Ninja Tabia. Tá, né? Então se o Vega for bom, ele consegue carregar o bagulho solo, velho. Só no posicionamento do tanzinho. Achei a Riven. É a Rivenzinha. Eu acho que você precisa de mais uns 15 itens, hein, né, tia? Gente deu, né? Gasta tudo! Desgraça, graça, velho. Bora, mano. Era pra ser o fudido da vez. Só que a gente tá bem Mac, só manter. Tia. Quem inventou esse item, mano? Quem inventou esse item, velho? Quem inventou esse item aqui, mano? Exaust. Morreu. Nice. Tiramos Exaust e o itemzinho dela, velho. E ela ainda morreu. Perfeito. Seu meu item eu o x1 pro Graves. Não posso dar B, mano. Eu chego rápido. Bora. Não é bobo, velho. Óbvio que vai dar ruim, né, cara? Óbvio que vai dar ruim, né? Que bobão. Nice. O jogo tá bem caminhado agora, velho. A Riven é no problema, mas o cara tá bem afobado. Uh! Chutou. Agora o menor chutou. Agora o menor chutou. 100%. Morreu, tia. cara tinha que dar a Rave me dá IK. Ela tá muito dano hein? Dá muito dano mesmo assim. Tem que só rejetar e pegar meu que delas. Ai, carai. Que troll, porra. Se eu soubesse que ela ia dar Bia, eu queria até crachado essa wave, tá ligado? Crachar essa merda, mano. A Rave tá indo pro top, velho. Olha ah, lá, olha lá. Tô perdendo a wave toda, cara. Só porque eu crachei, tá ligado? Agora já que é perigoso demais, velho. O cara perderam três waves no bot, velho. Simples assim. Indo pra quarta, hein? Indo pra quarta aqui, ó. Mas alguém vai defender, pô, não é possível. A Raven chegou. Achou que ia me matar, chefe? Vem com o um smite vermelho e Ignite, amigão. Por que meu time não tá estartando o Baron? quando que eu matei o Waves aqui, velho. Não tô entendendo. Reeve vai dar TP, e eu já tô aqui. Vou deixar a MF chegar na fight. <risos> <risos> Você viu que tentar. Quer dar B mesmo? Vou dar um o aqui. Faz, faz um enquanto com alguém, né, mano? Pra com alguém ali ia ser chato sem ter meu item. Agora eu tenho. Só botar na cara. Live sem combo Pegou o MF, hein? Pegou não? Nice Porra, o cara deviam dois Q meu velho, cara tanque mano Morreu. Meu Deus, Darius. a essa sonda tá carregando, brother. <risos> Vê. Tô o saco do maluco brother. vis Nice, foi muito. Aqui os caras é low. What? Pegou ele? Uh! Pra isso que a gente tá tanque, rapaziada. Entenderam? A gente tira o cooldown do time inimigo e os caras não conseguem entrar no meu time. didi vitória ah. <tune>